E aí pessoal, beleza? Hoje estamos aí, ó, Prisoners of War, jogo raiz do Nintendinho, pessoal, Nintendinho, 8 bits, lembrando aí, quem quiser já deixar o likezinho no vídeo para garantir, já mete bronca aí, vamos ver qual é a moral do jogo, o, o, olha o estilo, ó, Prisioneiro de Guerra, chute, chute, soco, chute, chute, soco, soco, chute, chute, tá, não temos botão de pulo, pelo que eu entendi. Não temos botão de, de pulo, então esse pessoal é só bater, chute e soco, beleza, chute e soco, vamos nessa <risos> não, sei, não, não temos armas ainda, nossa que drama, <risos> achei legal, o, o, o guardinha é dramático, tá, não dá pra entrar nas salas ainda Ó, tá. Por enquanto, enquanto os guardinhas são meio dramáticos, né? vamos ver como é que é, Ó, agora ali. Ah, droga. Ele atira a faquinha, tá? Então, enquanto eles forem lerdinho, tá bom. Esses aqui não dropam a faquinha. Aquele outro lá, que eu, quando eu derrubei, ele dropou a faquinha. Só vem, só vem. <risos> ah, moleque. Aqui é prisioneiro de guerra, rapaz. Ah, esse aí não dropou a metralhadora também. Vamos lá, vou segurar, vamos segurar a faquinha. Vamos só no chute por enquanto. É. Por enquanto tá tranquilo, por enquanto a gente tá conseguindo se defender. Tá até estranho. A gente tá conseguindo passar <risos> na primeira parte. Se literalmente tomar dano. Daqui a pouco veio um. Só pra tirar a desgraça. Começa a tirar e dá facada. Ah, ah, droga Ah, tem que derrubar ele pegar a faquinha Se ele recuperar, ele morre e vai pro infinito e além Ai Nossa, vocês viram ali? Esses bandidos estão tentando me matar de verdade, rapaz O outro foi embora O outro foi só tirar a faquinha E já vazou na capoeira ah, agora encheu até ela ah, agora... ah, ali, moleque Vocês viram isso? Ah, agora começou a arreganho rapaz Eita só largar a bombinha e vazar, né, mano? Só vem. Ah, Ali o cara só me deu um soco e foi embora. Ah, os caras aqui são, são meio cagão, rapaz. São meio covardes. Eles vêm uma porrada no cara e vazam. Ah moleque. <risos> Botei esse carro no canto e foi pro chute Agora dentro da cabana Uma cabana, um galpão, sei lá o que, que, que era aquilo Ó, Essa aí já começou a mudar a cor Você tem que ih, tem que apanhar mais Vou Começar a mudar as cores do bonequinho Aqui não, não acontece nada Então eu não sei se o, o chute é aparentemente mais forte que o soco Então vou metendo... <risos> vou metendo soco e chute Vou dar uma alternadinha Olha o cara ali me metendo com na moto Olha que cambalhota Pra, pra tuas casas aí, rapaz, Você tá doido? Sai de perto de mim Aê Tá na caba não que você faz? O cara me deu uma rapaz. Ah, agora vocês estão ferrados na minha. Quer dizer. Ah, moleque. Aqui eu vou dar co... <risos> Agora eu posso dar coroada nos caras, eu, eu, eu Só vou ter só Ah, não acredito, eu não vi o cara aí. O cara tava escondido, me deu, me deu duas porradas. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, rapaz. Um cara que escondido. Ah moleque. Acho que acabou minhas balas. <risos> acabou as balas. Ah, ah os, os, os, não dá pra cercar eles, né? eles São rapidinho, rapaz. Vou pegar. É tranquilo. Ô oh, meu vagabundo. e rapaz. Ai, tá bom. Ah, esse aí é eterno, vai ficar pra sempre. Ah maldito, rapaz, me pegou lá em cima. Olha ali, rapaz. Não, nem sou eu que tô subindo, tá subindo sozinho. Nossa senhora, que torre mais grande. Olha lasqueira. Pra que não tem nada? Prisioneiro de guerra, rapaz. Pou! Oh, prisoner, prisioneiros of war. Prisioneiro de guerra, rapaz, é jogamos. Olha. Só vem. Tô ficando sem chão agora. Da facada, rapaz? Então acho que tá. É... Ah, moleque, deixei no cantinho. Tá agora, tá, agora tá diminuindo o piso. Eu queria eu queria derrubar eles lá do. Por infinito e além. Só vem, gurizada, só vem. Eita, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Eita, carambolas. É resgate ou é ataque? É, é ataque. É, não faz, maldito Seja lá o que for, ali ele tinha largado Tinha dropado Não sei se... É, acho que aqui ali é uma granadinha Ah, é pra eu tirar no avião Entendi, entendi Ah, droga me dá facada, mordido. Mas... Aí, rapaz, vou tentar tocar mais uma. <risos> ah, eu não passei ainda. Acabou nunca? Estou sem vida, rapaz. Ah, tá, tá andando sozinho. Aí rapaz, passamos a primeira fase Ah moleque, olha aí, ó. passamos a primeira fase Quem diria? C vocês confiavam na minha vitória? Beleza, vamos ver Até onde eu consigo ir com esse ranho de vida e tudo mais. É. Ih, rapaz, será é que isso aqui são meus amigos? Eu tô batendo neles? Acho que não, né? Olha aqui! Sumi no caminhão, rapaz, que legal. Vem um A. Tá, e agora aqui que seria um A? Tá, como é que eu saio estranho? Não, eu fiquei preso, não, socorro, socorro, socorro, socorro, É isso aí, rapaz, esse aqui deu pra entrar também. O que será que é um A? Eu fiquei na dúvida. Ah, nesse aqui eu não consegui entrar. Ah, consegui. Vamos lá, queria botar no canto, né? Aqui, ó, chutou na cara, rapaz. É uma soqueira? Olha ali, rapaz, dropou soqueira. Vocês estão ferrados na minha. Sei que eu tô de soqueira, daí ver os golpes estão ficando mais forte Ó, tá tá adiantando. acho que tá, acho que dá só que deve estar tá adiantando mesmo porque um golpe eu tô tô finalizando os cara ganhei um L não sei o que é acho que era vida ah ganhei vida olha ali Eita, tá o que é isso ah me matou game over né Suspeita aí desde o princípio que ia acontecer isso <risos> Não dá pra continuar Não, não dá pra continuar porque eu não Bom, aqui tá pau Prisoners of War Foi uma amostrinha grátis, né pessoal? A gente viu aqui um beat up raiz Vamos dar uma olhadinha nas animações Enquanto a gente vai fazendo os agradecimentos Espero que vocês tenham curtido a jogatina Ele é um beat up raiz Tal qual Nintendinhos e Master System É bem difícil ele tem uma função básica, né? Um ataque de soco e um ataque de chute. Aí é a animaçãozinha do jogo. Vamos conferindo. Quem puder e quiser deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Por favor, se inscreva no canal. Ajuda, a gente Está quase... Opa, tem um... Ele deu uma voadela eu não sei fazer isso. Ele tá quase batendo 5 mil inscritos aqui no RetroGames BR. Estamos quase batendo 3 mil inscritos no aula de história da Web 3.0. Estamos a caminho dos mil inscritos no canal Braseiro, a gente já bateu 300, 600 e pouco, olha ali rapaz, dá para ter entrado na casa, olha que malandragem, olha aí, descobrindo as facetas do jogo, eu disse facetas, então por favor se inscreva no canal, deixem aquele joinha, vou dando uma conferida aqui que a máquina me mostra aqui que eu não peguei da última vez, e bora lá pessoal, não esqueçam Ih, rapaz, tinha uma que. Soqu... Ah, rapaz, tinha muitos segredos escondidos durante o jogo. Mas bem assim. Certo? Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.